Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, uh, caras e caros colegas, eu confesso o meu espanto de assistir a um debate de urgência, vejam lá, sobre acolhimento e integração de refugiados, em que não há uma única menção à Convenção de Genebra de proteção das pessoas refugiadas. Eu percebo que, da parte do requerente do debate, não haja, porque proteção de pessoas refugiadas em geral não é um tema que lhes interesse. No entanto, essa é a base legal que protege as pessoas que nós acolhemos em Portugal. Esse é o compromisso internacional a que Portugal e o seu Governo estão obrigados. E, portanto, esse é o compromisso internacional também e constitucional a que esta Câmara se obriga de vigiar e de fazer respeitar. E o que nós vemos é neste debate uma espécie de coreografia para fugir propositadamente ao alvo. E quando, se pro... e quando se foge propositadamente ao alvo, o que parece é que afinal o alvo não é aquilo que deveria ser. Porque se este for um tema de espionagem, vem o CIS e diz que não nos pode dizer mais do que aquilo que disse. Se for um tema de transferência de dados para uma embaixada estrangeira, é crime falso com o Ministério Público e com a Polícia Judiciária. Se for um tema de poder local, era com o Sr. Presidente da Câmara de Súbal, que não veio cá. Se for um tema de proteção de dados, é com, com, com a Comissão Eu Nacional de Proteção de, de Dados. De e para concluir, este tema é de integração e acolhimento de refugiados, e a pergunta é muito simples, esteve Portugal à altura das suas obrigações internacionais? E a resposta é simples também. Temos que fazer muito melhor e não estivemos suficientemente à altura e é isso que estamos aqui para debater hoje, mas que muito o proponente, obrigado, estranhamente, não quer debater.